Faça o mesmo com o outro braço. Agora, encaixe a base da cadeira no assento. Então, encaixe o encosto no assento e fixe com os três parafusos maiores. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.